você tá errando, né? Ah, ah Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do sempai.gg. Lança brabi imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, vai aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Ô, oh, galera, vou mentir para vocês não eu Tô com a vontade de fazer cocô, mano Sim, tô com vontade de ir lá cagar Eu aparento estar com essa vontade Aparenta estar com essa vontade, mano Mas vamos manter, vou jogar Mais uma, a saideira eu com os senhores aí, Da melhor forma Bani cair aqui, né, mano, vamos ver se eu faço Um cards. mesmo, pior que deu vontade de fazer um cartão Deixa eu até mostrar ele aqui para os caras Não banir, né, eu gosto de jogar Contra cartas contra esses bonecos assim já ó, Que não é móvel, ó, mano, fica delicinha, mano Contra o que que eu tô, mano, deixa eu ver Nidali de novo, né, mano Kindred, que que é pior será pro cards, né, mano A Nid ou a Kindred, né Os dois, né, mano, Marquinhos, quais melhores? Jungles do Meta, o Dir, Gartos, Kindred Doutor Mundo, eu tô gostando muito Aí o resto padrãozinho que aparece também, né Graves, Nidali, essas paradas Também, sempre faz uma coisinha ali E aqui, né, o que mais? Acho que só, né É isso aí mesmo, bora Dudu Picudista, bora Marquinhos Ó, tão aqui velho. Dudu, tão aqui, tão aqui A câmera apareceu Tô indo, tô indo, eu quero, eu quero passar a lente é, eles estão em bora, cima, bora, bora Eu quero comprar, mano, eu, eu quero comprar muito, velho Bora, bora, bora, bora mas eu não posso dar cara aqui não, velho. Eles estão aqui, ó. Eu vou quero voltar. muito, mano. Eu quero muito comprar, velho. A gente ganha isso porque o card fica zaralhando de longe, mano. Puxa pra cá, calma. Vai ter que virar neles. Eu não vou apanhar, não. Bora nisso, fi. Bora nisso. É isso. É isso mesmo. Tem que dar cara. Eu não vou dar cara, não, velho. Deixa assim. Deixa resetando. Deixa resetando. Eles estão se fudendo, velho. A gente também não. Ah, mas aqui eles se fode mais. Se param. Pera aí, Ele tá fazendo ali, Dudu? Do... Ah, não tem como saber. Não, não, né? não, não, não. Parado, parado. É. Que porra é essa, mano? Tô aí ainda, mano. Que porra é essa, galera? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, Kali tá aqui ainda, Dudu! Meu Deus. Nossa, que cara pão, na moral, velho. Na moral, que cara tanso, velho. Na moral, na moral, na moral, na moral. Na moral. Nossa. Nossa, que tancidão, mano Que cara acha que isso é o Orfe, velho Ah, vai ser burro assim na loja, mano Contra cartos ainda, ele tá fudido, velho Eu farmar jungle suave, ele tá fudido, velho Ah, não seja essa Kindred, galera Não seja, Caralho, tô apanhado aqui, mano Não, é, eu, eu me dei bem, pelo menos o, o mid dele se fudeu também, tá nível 1 Sim. Agora se a Kindred vier reta aqui em mim Aí o cara merece, mano Ele recebeu o prêmio de maior nerdola do Brasil, né Olha lá ah, Chega aí, é tudo Dudu! Você mata esse, pô. Ah. Ah! Ah! Vá-me embora, Dudu! Vamos embora! Ah. Vamos pra casa! Toma, Kidra, de você receber o prêmio de maior nerdola do Brasil! Pô, eu achei que eu tocava mais um hit do. do Red, mano. Peraí, que eu tô até muito concentrado. Ah. Nossa, ah. mano, você é muito corajoso! Ah. Ah. Corre, Dudu! Corre, corre! Corre muito, paizão! Ai, ai, tô indo, tô indo! Continua correndo, Dudu! Continua correndo! Nossa, se o Talon matar o cara, mano! Ai, ai, ai, cara. Pô, eu o bagulho ali, rapaziada! Senão eu mataria Kindred! Ó, oh, a Camille tá descendo aí, tá? Ela não mata você, não, tá suave! Ó, oh, atrás de você! É o Marquinhos, tá sem mano Se tivesse mano eu não morria, né, velho uh, uh, Pega, Dudu Caralho, velho Acertei todas as bolinhas, galera Se tivesse Caralho, mana, mano eu não, não morria Se tivesse mano, Rapaziada, não morria, olha isso O Marquinhos que uh. foi invadido o jogo todo 5-2 uh. A Kindred que tá invadindo é. Não, esse tipo de jogo é pra ela aprender Que ela não deve fazer isso, velho Pra deixar de ser idiota, tá ligado Exatamente, mano, exatamente Qualquer coisa eu uto, mano, se vocês não quisessem se matarem. Ah! Eu errei outro ataque, marquei, meu Deus! Eu vou passar boa, então. Dalha a Dilson, um salve aí, meu lindo. Acho que eu tomei um 100-0 servido aqui, Dudu. Cara, isso foi bom pra ele, porque ah, ele pegou a shutdown. Só... Mano, acho que eu vou guivar meu bot site pra nós usar a aí, Dudu Pode ser? Vou guivar 3 câmbio e eu pego dois dele Ó, eu vou ser visto pelos minions se pá, mano é, Foi, foi, foi visto, foi visto Mas ela não viu, não Viu não, né? Viu não, né? Pior viu viu é é é que não viu não, na moral mesmo Tô aqui, ela tava... tô aqui, tô aqui Só deixa ela vir que ela vai vir Tô aqui, tá, Dudu, tá na real Bora, bora, bora okay? Tanquei? Tá eu toque, eu toque a torre Puta, você mata? Mata. Hum, acho que sempre faz aliandro. Tá mais na é, Leandro. Minha... Mata, mata, mata. Ó, oh, oh, aqui atrás, do. Eu acho que é. Nossa, foi no último tique, sabia isso? É, foi no último tique, mesmo. Você não quer a barricada, não, meu, meu, meu princeso? Quer é nada, né? Que era aqui, né? Que era aqui, <risos> aí eu pego né? a barricada depois. <risos> é, gané que pega. Acabou não. o jogo, rapaziada. Acabou aqui, ó, mano. Tô muito poderoso. Ah! Vamo embora, Dudu, vamo embora! Ah. Que pacote, cara. <risos> Ó, oh, Dudu! Muita galera aqui, muita gente, muita gente, muito people, muito people. Você vai dar TP ou não, pai? Eu dei TP atrás. Nice! Uh, foi esses. Zoninha veio num bom momento, hein? Que tocava antes? não. Uh... Pô, rap do Yasuo, rap do Raikwaza, tá ligado? Uh, ai. Ai, que outra! Você já assistiu Todo Mundo Odeio Cris? Já. Todo não. dia, quando eu voltava da escola, assistia, velho. Agora, quando você volta da escola, é só outra coisa, né, Dudu? Ok. Que escola, velho? Queria estudar com você, Dudu, na moral, Aliás, parece que da zero eu tava em uma sala. Hum. Mano, pior que eu, eu boto fé que você a gente não ia virar amigo, provavelmente Ia, véio. mano? Que não ia, mas... mano? Na minha época da escola eu era amigo de todo mundo Não, véio. não, não Todo mas, mundo tipo, se conhecia, velho amigo... Não, mas amigo tipo que nem a gente é agora, tá ligado? Mas você não sabe véio. Não, eu boto fé que a gente não seria, tá ligado? Eu acho que a gente ia ser amigo, tá ligado? Na época, na época de escola eu era meio fechadão, sabe? As lives foi te soltando? Pra... Não, pra ser meio sincero, eu ainda sou meio fechadão Mas fechadão no caso, tipo, eu e eu, tá ligado? uns caras aqui mano. Nossa, eu flanquei, eu flanquei, eu flanquei. É o um meme, mano. Cheio, vou me matar eu no meio deles, velho. Vou me cabeça jogar cabeça, no meio deles, só isso calma my name. Eu, vou, eu não vou voltar tá, não, mano. Eu vou preferir tacar tá as bolinhas, mano. Em vez de eu tá. Dei muito dano, muito dano, Papai. Uh! Ace! Mano, por mim é... Mano... Eu nem usava a rede social, Botafé, rapaziada. Mas como eu trabalho com isso, então tem que usar, né, velho? Triste realidade, Dudu. É a vida, velho. Ah, como é que é, velho? Vocês não querem vir pra cima, não? Morri, mano. Mas eu vou morrer atirando, mano. Saiba que eu vou morrer atirando. Vou até pai. Uh! Apertei! Errei! Nossa, nem muito dano. Dá pra vocês dar GG com esse Arata aí, Se eu vai. não pegar esse cara, eu não me chamo Dudu piro, pirocudista. <risos> ah, mas chama, né? Ah, mas ah, é. Ah, mas eu pego, né, Akali? Pega. Ah, mas eu pego, né, Akali? Vamos ver se é o Dudu picudista mesmo. Vai, Dudu, senão vai ser GG, Dudu. Ô, Dudu, tô batendo o Nex lá. Toma. Bom jogo, mano, bom jogo. down.